Você conhece a portaria remota e todas as vantagens e inovações que ela proporciona. A portaria é gerenciada 24 horas por nossa equipe de atendimento com muita segurança e responsabilidade, tudo em tempo real e à distância. A presença do porteiro dentro do condomínio é dispensada. Todo o sistema é gerenciado através de uma central de atendimento com equipamentos de alta tecnologia e conexão estável, acompanhado sempre por um profissional altamente capacitado. Esse profissional gerencia a entrada e saída de moradores, visitantes e prestadores de serviço, atendendo interfones, abrindo portões, anunciando visitas, tudo remotamente. O atendente fala com o visitante, o vê pelo circuito de câmeras e entra em contato com o morador que autoriza ou não a entrada do mesmo. Já os moradores utilizam o aplicativo QR Code, tag codificada, reconhecimento facial ou ainda a leitura de placas veicular para ter acesso ao condomínio com total segurança e facilidade. Em caso de qualquer ocorrência, será enviado até o local um profissional da digital para apoio operacional. Tudo isso proporciona segurança, redução de custos e bem-estar para moradores, visitantes e funcionários. Digital Tecnologia Portaria Remota